Então, assim, autoajuda, apesar do nome, nem sempre vai te ajudar, muito menos te fazer se ajudar. Estou falando isso por quê? Porque eu resolvi ler sobre mindfulness. Eu sempre meditei, tem um vídeo sobre meditação aqui, mas estou eu lendo o livro fazendo milhões de anotações. Acho que para cada página eu fiz duas páginas de anotação no livro. Porque é um livro de autoajuda e isso estava me incomodando muito. Por quê que me incomoda? Porque autoajuda é um rótulo, a gente está na era da negação de rótulos, né? Os rótulos estão todos indo por água abaixo, a própria técnica de você analisar as coisas por rótulos está indo por água abaixo, mas os rótulos ajudam. E quando você fala de uma coisa de autoajuda, em vez de você chamar de psicologia, administração, organização e métodos, sei lá, quando você chama de autoajuda é porque tem uns problemas. E muitas vezes a gente não nota. A autoajuda está muito mais para aquele tipo de... Tábua de salvação, aquele tipo de autoenganação. tá aí. Autoajuda podia se chamar autoenganação. Por que, que eu digo isso? Primeiro fator que eu fui notando muitos fatores clássicos de autoajuda nesse livro. Não está aqui. A técnica é boa. Vai pulando as partes que falam... De autoajuda e é veio só a técnica. Não houve o vídeo, não houve o áudio deles também. Não cheio de exemplos clássicos. Primeira coisa da autoajuda é a solução mágica, como se você fazendo alguma coisa cinco minutos por dia fosse resolver sua vida, como se você fazer alguma coisa sem esforço cinco minutos por dia fosse resolver sua vida, fosse mudar sua personalidade. Fosse mudar teu corpo, fosse mudar teu destino, não tem mágica. Pouquíssimas coisas na vida da gente a gente vai conquistar sem fazer muito esforço por muito tempo. Essa é a primeira característica que eu vejo muito em autoajuda. Você vai fazer meditação mindfulness uma vez por dia, cinco minutinhos, meia hora e você vai assumir controle total do teu corpo. Essa é a segunda coisa. Controle total. Não existe controle total de nada. Já viu alguma pessoa controlar alguma coisa totalmente? Você não controla nem seu dedo mindinho. Tem gente que tem dificuldade de fazer o vida longa e próspera dos vulcanos. Eu, felizmente, faço com os dois, mas só porque eu sou nerd. Pratiquei muito para conseguir fazer isso. Não foi da noite para o dia. Tem gente que faz na hora, né? Que não tem dificuldade motora que nem eu. Não precisa praticar. A primeira vez que tenta, faz. Tem bastante coisa disso nesse livro também. Ah, você vai assumir controle da tua vida. Cara, não vai. Não vai. Não vai conseguir porque não acontece. E não é fácil. A própria meditação não é simples. Eu medito desde os 11 anos de idade, mas mesmo assim, há é um momentos em que eu não consigo entrar num estado meditativo porque a cabeça está e as emoções estão enroladas demais, não tem condição. Uma outra coisa: além de não ser fácil, nenhuma solução é livre de efeitos colaterais. Eu estou lendo o livro todo, ah, a meditação vai te ajudar, a meditação vai te fazer bem, vai melhorar a tua pressão cardíaca, pressão cardíaca, vai melhorar a tua pressão arterial, vai melhorar o seu relacionamento com as pessoas, vai melhorar a sua autoestima, vai reduzir o teu estresse. Em dada medida é verdade, vamos chegar a isso depois. Mas em nenhum momento o livro, não terminei ainda, mas... Uma folheada já, em nenhum momento aparentemente o livro fala dos riscos da meditação, das contraindicações da meditação. Porque tem. Tem pessoas que não podem praticar meditação. Tudo que você vai fazer vai ter contraindicação. É claro. Porque a autoajuda ela tem um clima de magia que visa te colocar a ideia de que a solução dos seus problemas é muito simples você não precisa de esforço você não precisa correr riscos você vai lá pega aquele livro você lê aquele livro vai ter um monte de dica de coisinhas que você vai poder fazer sem se esforçar muito para resolver sua vida e para atingir o futuro né? só que não é assim desconfie do livro da do método do caminho que não tem espinhos todo caminho vai ter espinhos e aí entra uma outra questão que nem o futebol. Quando o time de futebol ganha o jogo, os torcedores falam, nós ganhamos. Nós ganhamos nada. Quem ganhou foram aquelas outras pessoas que estavam lá. Né? Ah, nós conseguimos. Nós não conseguimos nada. Você torceu, tudo bem, entendo mais ou menos a coisa de torcer para o futebol, mas nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada. Só que a gente sente que o nosso time, é, ele obteve uma vitória. Quando você vê um filme e o personagem, o protagonista, a protagonista conseguem atingir o seu objetivo, você vibra junto porque a gente tem os tais neurônios espelhos, não sei o que, que você se sente inserido naquela realidade que você está lendo, que você está assistindo, que você está imaginando. E quando você lê o livro de autoajuda, você se sente automaticamente ajudado. É bom você ler um livro de autoajuda, te dá uma sensação de conforto, te dá essa sensação de que a solução para a tua vida é simples. É que nem o um fumante que fala, eu posso parar a qualquer momento, um dia eu paro. E passam-se 20 anos ele não para, achando que, não, eu vou parar um ano antes de morrer, aí eu vou ficar bem. Não funciona assim, infelizmente. Leonardo Nimoy, fiz até um vídeo sobre o Leonardo Nimoy, ele parou de fumar 30 anos antes de morrer e morreu por causa do cigarro. Então, quanto antes você puder começar a fazer as coisas para melhorar a sua vida sua saúde sua cabeça melhor mas eu acho que o maior problema da autoajuda é para você que não gosta de autoajuda que está ligado que está ligada nesses problemas todos nessa promessa fácil nessa fórmula mágica e nesse efeito do próprio livro de autoajuda te dá a ilusão de que você está Melhorando só porque leu aquilo, agora você já sabe o que você tem que fazer, qualquer dia você vai e faz. Para você e eu que não gostamos de autoajuda, tem uma outra questão ruim. Porque a autoajuda pega coisas legais e queima essas coisas. A gente acaba associando a coisa que a autoajuda está apresentando como algo ruim, quando é a forma de apresentar essa coisa que é ruim. Meditação é bom, exercício é bom, boa alimentação é bom, organização do tempo é boa. É boa meditação é boa, medita... tudo isso é bom, o problema é você fazer essas coisas como se fosse uma maravilha curativa do doutor, sei lá quem, autoajuda no final das contas, acaba não ajudando quem gosta do livro de autoajuda, tá tudo bem, você fala assim, não, mas minha vida mudou depois que eu li o segredo a sua mudou e para cada um de você tem 100 que leram e pioraram porque passaram por esses problemas que eu falei ao longo do vídeo né? Então, autoajuda em geral não ajuda. O que ajuda é você trabalhar, é você se esforçar, você meditar sim, você fazer exercício sim, você se alimentar sim. Gordinho falando de fazer exercício é até engraçado, mas fazer exercício não vai ficar mais, mas esse é outro assunto, eu até fez um vídeo aqui sobre isso. Enfim, para que serve? Em que ponto final que a gente chega nesse negócio? O que, que eu faço com autoajuda? Eu jogo fora? Eu acho o seguinte, se o livro for mais do que 30% autoajuda, não? É, tá bom, 30%. Se o livro for mais que 30% autoajuda, descarta. Vídeo, etc. Descarta, não vale a pena. Se o negócio for só 10% autoajuda e 90%, 80% do livro forem instruções, dicas, sugestões realmente úteis para você aprimorar a tua vida, a tua cabeça, teu corpo, tua saúde, etc. Vai fundo. Só que, em geral, eu acho que o livro bom... Ele é bom inteiro. bem que eu estou falando isso, mas tem dois livros que eu li que são basicamente a mesma coisa, tem nada a ver com autoajuda, é o Sapiens, vou colocar link aqui, e o De e Astronautas. São basicamente o mesmo conteúdo. Um, o Sapiens, ele é meio autoajuda, não é autoajuda porque ele não é autoajuda, mas ele é meio pseudo científico, sabe? Uma coisinha assim meio que para agradar o leitor, para animar o leitor, para engajar emocionalmente o leitor. E o De e Astronautas não tem essa carga e enfim, às vezes o negócio pode ser, sei lá, só não pode ser 100% autoajuda, porque não tem conteúdo, mas de repente não vale a pena comprar um livro por causa de 40% de informação, entendeu? Você vai achar, é, no, como no caso do sapiens e do, de primatas astronautas, tudo que está em sapiens e muito mais, está em primatas astronautas sem ter as, as coisinhas que distraem, que podem te confundir mais do que te ajudar, no SAP, então autores da é mesma coisa. Vai ler um texto da Scientific American, conversa com um amigo que seja especialista em economia, por exemplo, um amigo que seja especialista em organização do tempo. Bom, espero que o vídeo seja útil para você, para alguém que você conhece, que te ajude de alguma forma, fique feliz, fique feliz não, fique à vontade para compartilhar, comentar, reclamar, etc. Espero que você volte sempre, assine o canal, essas coisas. Né? Tem um sininho agora, né, se não você, se você não clicar o sininho enfim, cara, é importante que você goste desse vídeo, que seja útil pra você. Valeu? Tchau, tchau. Tô com vergonha. Tem ninguém me ouvindo, só eu. Eles se encostaram. E... Tudo bem. É que tem também a Pax Romana, que de Pax não tem nada. Afinal de contas, Paz sem guerra, não. Afinal de contas afinal de contas paz sem voz não é paz é guerra.